do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e agora nós vamos falar sobre o número 3. É, como eu já tenho falado, né? hoje já falei do 1 e do 2, então conforme vai passando os vídeos eu posso estar adicionando os sentidos aos números passados, porque como a obra do Senhor é completa, nós podemos fazer uma inferência entre eles, para que você entenda a relação entre tudo que o Senhor faz. Então... Hoje, falando sobre o número mais famoso né de toda a obra do Senhor, eu acredito, é o 3. Porque o 3 representa a Trindade, a Santíssima Trindade. A figura do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de Deus. De Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então, o 3, assim como o 7 e o 12, refletem completude. Coisas finalizadas e terminadas de forma completa. É uma obra pronta. Mas o três, ele tem uma diferença, porque ele vai trazer essa completude, essas coisas completas, relacionadas a Deus. Relacionadas ao ser que é triuno. Aquele que é um, lembra? Do número um, Deus, o Senhor, ou Pai, mas que também é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ai, meu Deus, eu não consigo entender como que uma pessoa é três e como que três pessoas é uma. Bem. Você não consegue pensar você não Deus e nem eu. Tenta explicar para uma criança de 3 anos de idade, já que a gente está falando de 3, né? Ah, o sentido da fórmula de Bhaskara lá, da matemática da sétima série. Agora que ela está aprendendo a somar que uma balinha contra a balinha 2, é como que você vai explicar para ela algo que vai muito além da capacidade dela nesse momento? Então, uma criança, como ela não consegue entender as coisas que nós, que já estamos só um pouquinho mais velhos, já entende? Imagina nós entendermos as coisas do Senhor. É meio arrogante até, né, tentar entender todas as coisas do Senhor. Mas ele é tão bom que ele nos revela muitas delas e cada uma dessas coisas que são reveladas já nos ajuda a ter uma compreensão melhor de quem Deus é e de como ele faz todas as coisas e do que ele espera de nós. Então, três, ele vai trazer justamente o fato de que o Senhor... É três em um. Ele é pai, ele é filho e ele é Espírito Santo. Ele é Deus, ele é Jesus e ele é o Espírito de Deus. Ele se reflete também em nós porque nós somos seres feitos à imagem e semelhança do Senhor como eu disse no vídeo que fala né se Jesus era feio, será que era, será que não era Jesus fala lá na palavra de Deus ele era igual uma terra seca mas isso tudo se reflete sempre no contexto da crucificação Jesus é lindo, maravilhoso, não tem pecado não tem marca de tristeza sobre ele ele vive literalmente na graça do Senhor então Cristo, apesar de ser homem e passar por tudo que nós passamos aqui nesse mundo ele reflete uma santidade do 2 de Jesus. Então o três de Cristo, de Espírito Santo e de Deus, quando refletido no homem que foi feito a imagem e semelhança, traz o que? Alma, espírito e corpo. Nós também fomos feitos de três partes, como Deus é feito de três partes para nossa revelação. Então, quando, como você é montado, além de cabeça, tronco e membros, você também é montado em alma, espírito e corpo, aonde você pensa, aonde você reflete a vontade de Deus e aonde você se movimenta e conversa. A, a palavra de Deus também traz, além da imagem e semelhança do, do homem, do corpo físico, da família. Né? A mãe, o pai e o filho também representam a questão do casal, eu falei no vídeo 2, né? Jesus e a igreja que geram filhos. É, também é o Deus e o Jesus que geram o Espírito Santo para viver em nós. Também é uma igreja que, juntamente com a obra de Jesus, traz pessoas para uma vida de paz. Então, o 3, ele também reflete a noção de família, de família estruturada de acordo com a, a imagem do Senhor. É. Claro que famílias que têm uma mãe com um filho também é família, que, é, que tem uma avó que cuida do neto também é família, mas a vontade de Deus era que houvessem famílias que não tivessem problemas emocionais. O que é um problema emocional? Que não faltasse nada que não faltasse nada para a criança, nem para a mãe, nem para o pai, que não houvesse dificuldade e que existisse um amor ali que resolvesse todas as questões emocionais de expectativa, porque o Senhor supre todas elas. Então, claro que todas têm um valor e um amor e uma verdade magnífica, mas de acordo com a Bíblia, nós temos essa questão do triuno, dessa, dessa vida de três, para representar o que Deus é e o que Ele quer. Então... Nós também entendemos que a palavra de Deus, ela traz o três em algumas passagens. Por exemplo, Jonas ficou três dias na barriga do peixe, antes de poder ser mandado lá para onde ele realmente tinha que ir para pregar. Ah, o batismo, ele é feito no pai, no filho e no Espírito Santo. Pedro nega Jesus três vezes. E Jesus pergunta para Pedro se ele ama ele três vezes. É, em 1 João 5,8 também fala que existem três testemunhas sobre a terra. As testemunhas sobre a Terra são o Espírito, a Palavra e o Sangue. Então, em todas essas passagens bíblicas, nós temos a revelação do que é para Deus as coisas que são completas. E o que é para Deus aquilo que tem início, meio e fim, sangue, Espírito e presença do Senhor. Quem testemunha sobre Deus na Terra? O Espírito Santo. A palavra de Deus, que é a Bíblia, e o sangue, que é o sacrifício de Jesus. Então, mais uma vez, o 3 representa que a vontade de Deus completa nessa terra. Mas a minha a preferida, vamos dizer assim, o meu significado preferido, que também contempla o 1 um e o 2, é o significado da ressurreição. O vado de Cristo não só ter iniciado a obra dele com 33 anos, mas é, e ter ficado 3 anos fazendo a obra... Mas a, o sacrifício em si, né? o ministério dele quando foi completo, foi em três dias. No primeiro dia da crucificação, o segundo dia do descanso e o terceiro dia da ressurreição. Então o três ele aponta para a ressurreição de Cristo. O um, como ele é o número do Senhor, ele vai apontar para a vontade de Deus, para o que é Jesus, para o que só Deus pode fazer. Que é a crucificação, que é o sacrifício, que é a pessoa perfeita derramando sangue para cumprir toda a palavra através do Espírito de Deus. Então, o um, que é a crucificação, que representa o Deus, o Senhor, ele é o primeiro dia. Ele é o dia que Jesus foi para o Calvário, foi sacrificado, foi machucado, e aí sim ele ficou feio, né? Porque ele estava ali com todos os pecados sobre ele, e ele faz aquilo que só Deus poderia fazer que ninguém de nós seria capaz. Então, no segundo dia, você tem o um dia do descanso. O dia que aquele que fez todas as coisas, ele já fez, já foi consumado. Então, não há nada que nós podemos fazer se não esperar que ele volte. E aí o terceiro dia é justamente o retorno, a ressurreição, o dia que Cristo vem com glória, com graça, com majestade, vencendo a morte, vencendo o inferno, vencendo tudo que não provém de Deus, para que nós possamos ser livres nele. Então, é, assim como o 2 mostra Cristo, também mostra o descanso que só ele pode nos dar. O dia que nós não temos o que fazer senão amar a ele, amar uns aos outros como Deus nos amou e ser testemunhas de Deus. Que é o dia que nós estamos vivendo agora que é essa era, a era depois de Cristo. E o 3 vai ser a era do reino, quando Jesus voltar mais uma vez. Então, sempre que você ouvir falar de 2, quando fala de Jesus, está falando do nosso descanso, é graça, é o que nós podemos esperar. O de 1, um, que é o que ele já fez lá, a lei, o Novo Testamento, o que Cristo fez na cruz, é do Senhor, você também não pode fazer nada. Mas o 3, ele fala de volta de Cristo, ele fala de ressurreição, ele fala de promessa, ele ele fala de obra completa e a obra só vai ser completa quando todos nós formos salvos eternamente. Então o que nós podemos fazer na espera do 3 é chamar as pessoas que nós amamos para viver essa realidade de descanso no Senhor, de paz, de preenchimento do vazio, para que a gente espere a segunda volta de Deus. A segunda volta de Jesus, que é o segundo homem, que é o segundo filho. E a nossa época de descanso passe, porque agora a gente já não vai mais só descansar no céu, mas vamos governar com ele. E aí sim nós vamos ter um governo justo. Eu espero que não tenha ficado bagunçado na sua mente, como eu disse, os números vão se completando, mas de forma geral, na palavra do Senhor, o 3 é a trindade, é a completude, é a ressurreição, é Deus fazendo todas as coisas serem completas e perfeitas, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do sangue, da palavra e do Espírito. Amém? Que o Senhor te favoreça.